Bem-vindos, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita que é daquelas de tocar o coração. Porque é o que? Rápida, fácil, deliciosa e temática. Afinal, estamos no mês de junho, que é o mês de festa junina. Então hoje a gente vai fazer bolo de milho. Se você gostou dessa receita, já dá like nesse vídeo e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ah, e me conta aqui nos comentários de onde é que você é e como vocês comemoram festa junina aí na sua região. Agora, vamos para os ingredientes. Uma lata de milho verde escorrida, 3 ovos, uma xícara de leite de coco, meia xícara de óleo, uma xícara de flocão de milho e uma pitada de sal, uma xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó. E a primeira coisa que a gente vai fazer para preparar a nossa receita é ligar o forno para pré-aquecer a 180 graus. A segunda forma é untar e enfarinhar a nossa... A segunda forma é muito bom. A segunda coisa é pegar uma assadeira dessas de furo no meio e untar e enfarinhar. Aqui eu usei manteiga e farinha de trigo, mas se você quiser deixar essa receita totalmente sem lactose, é só substituir a manteiga por óleo ou margarina. Agora, vamos preparar nossa receita. No copo do liquidificador, a gente vai começar colocando os ingredientes líquidos que é para ajudar o nosso liquidificador. Vamos colocar o óleo... Depois a gente coloca os ovos, o leite de coco, o açúcar, o milho e agora a gente vai dar uma batida nessa primeira mistura. Duas coisas aqui, primeiro, eu usei açúcar demerara, mas você pode usar o açúcar que você tiver em casa, refinado, cristal, demerara, o que você preferir. Segundo, eu estou usando leite de coco, porque tradicionalmente aqui no nordeste a gente faz bolo de milho com leite de coco, mas se você não tem leite de coco, ou você não gosta de leite de coco, você pode usar qualquer outro leite vegetal ou também pode usar leite de vaca se você preferir. Agora a gente vai acrescentar floco de milho e o sal, e bater mais um pouquinho. Por último, depois que a gente já bateu bem, a gente acrescenta o fermento. Por que acrescentar o fermento por último? Porque se a gente bater demais o fermento, o bolo vai ficar pesado, não vai ficar fofinho e gostoso, que é o nosso objetivo. Agora é só puxar algumas vezes o liquidificador para misturar o fermento e pronto. Despeja o nosso bolo na assadeira e leva pro fogo. E esse é o resultado final do nosso bolo. A gente finge que eu já não estava deliciando ele. E vamos experimentar junto. Hum. Hum. Esse bolo de milho fica muito, muito, muito delicioso. Na verdade, toda comida junina é muito deliciosa, né? Inclusive, a gente já tem uma playlist aqui no canal que eu vou deixar no card pra vocês, caso vocês queiram conferir outros vídeos de receitas juninas. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Um beijo e até a próxima!